Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos na área de novo aqui no canal Pseu Tecno E é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero fazer o teste, digamos que o teste aquático <risos> Desse relógio aqui, ó, que é o Smartwatch 8 Max né? Esse vídeo aqui é em prol de um comentário que eu recebi aqui é, no meu canal de um, de um inscrito meu aqui, um seguidor aqui do canal Que ele perguntou exatamente isso aqui, ó. olha só Cara, me tira uma dúvida. Ele pode ou não pode molhar? Vi vários comentários aqui no YouTube é, e muita gente falando que não é a prova d'água e que não pode nem ver sombra d'água. Eu quero comprar um desse, mas tenho medo de comprar e me lascar. Por conta desse comentário, eu pesquisei inúmeros vídeos aqui no YouTube e eu vi alguns vídeos realmente falando que não pode molhar esse relógio aqui, que, não, que ele estraga, que ele vai suar por dentro, que ele vai entrar água na caixa dele e tal, que vai estragar, enfim. para não ter essa, essa, essa questão de contestar vídeo dos outros, eu quis gravar um vídeo meu mesmo testando, porque se estragar o relógio, azar o meu, né? Azar o meu. Mas eu vou ter que comprar outro, né? Mas... <risos> enfim. Então eu quero testar aqui com você o meu relógio, tô com uma travessa d'água aqui, ó, que eu... Que eu separei agora para colocar ele na água aqui, tá vendo? Mas antes de fazer essa loucura, eu quero comparar as fichas técnicas desse relógio aqui com o de alguns telefones, principalmente os iOS, os iPhones. A gente sabe que todo ano lança um iPhone novo, né? Atualiza uma coisa aqui, uma coisa e outra, o sistema fica melhor, enfim. Tanto o telefone, o iPhone, tá? Quanto esse, esse bichinho aqui possui o sistema IP67, que é altamente resistente a pequenos jatos d'água. Isso se refere o que? Torneira, é, banho... Só que isso não significa que você pode mergulhar o relógio em grande profundidade, no mar ou onde seja, porque a água salgada pode realmente estragar o telefone, o telefone quanto também o relógio. O sistema IP67 não diz nada que você pode mergulhar o telefone ou algum equipamento ou relógio no mar. Tá? porque a água salgada pode realmente dar um zinabre, alguma coisa e queimar seu aparelho. Agora, água doce, de repente, ah molhou na piscina, molhou aqui na água aqui, no banho, lavando louça, tá? não vai estragar seu relógio. Então, o que você ouviu em alguns canais aí que, que não pode molhar é mito. Mas, contra papo e papo, tá? contra palavras e palavras, eu quero mostrar para você na prática aqui, diversos testes agora, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas não tão grande, tá? prometo para você que... Esse relógio aqui, ele não é a prova d'água porque você não vai mergulhar ele, tá? Não é um submarino, não vai ficar em grande profundidade. Mas você pode molhar ele sim, você pode molhar ele sim, e em diversos tipos de cenários. Vou virar a câmera aqui. Aliás, eu vou sair aqui do estúdio, vou lá pra cozinha, porque lá eu tenho acesso à torneira. Aqui não tem torneira, então eu vou pausar o vídeo aqui e vou levar vocês lá pra, pra cozinha agora, onde vou molhar na torneira, vou fazer diversos testes. Então, pra não ficar contra palavras e palavras, na prática eu vou mostrar pra vocês. Tamo junto? Então, tamo junto. Vem comigo. Então, galera, vamos lá. É, eu tô com dois relógios aqui, onde um foi feito para poder realmente mergulhar e o outro não, tá? Esse aqui é um X-Game Série Ouro Storm 2, que é o que eu usava anteriormente, tá? Ele foi feito mesmo para poder molhar, tá vendo? 100 metros de profundidade e tal, foi feito pra isso mesmo, beleza? É, só para só nível de entendimento. Show de bola? Agora esse aqui, que é o Smartwatch 8 Max, tá até está aceso aqui já com a minha foto bonitinha, tá vendo? E é o seguinte, o que eu recomendo você não fazer é apertar os botões aqui ó, de comando, tanto esse aqui, tanto esse aqui, quando estiver tomando banho, ou lavando louça, ou mergulhando na piscina, enfim. Não aperte os botões, porque aí sim pode ser que entre água pelos botões. Agora se deixar intacto aqui, beleza, não vai acontecer nada, entendeu? Então vamos lá, eu vou tirar as pulseiras aqui, só essa aqui, ó, para poder facilitar a, a imersão do relógio. Show! Já vou apertar aqui para deixar ele aceso, tá? E ó, tá aí, ó, tá vendo? Olha lá, tá aceso embaixo d'água lá, ó, não sei se você consegue ver, ó, olha lá, tá vendo? Tá ali, pô, bonitinho. Beleza? Deixaria aqui o tempo que fosse, tá? Por quê? Pelo porque eu já vou te falar o porquê quando eu for ler, ler a ficha técnica dos dois aqui, aqui com você rapidinho, beleza? Então, fica nesse vídeo até o final para você compreender aqui o porquê que você pode molhar em outros cenários esse relógio aqui. Show de bola? Então, bom, olha aí, ó. Tô até fazendo um chá com o relógio, né? Olha aí. Tá vendo? Quem falar para você que não pode molhar, aí, meu amigo, desconfie, tá? Desconfie. Porque olha aí, ó. Tá vendo? Vamos ver se está funcionando o Touch. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Perfeitamente. Tá vendo? O toque continua o mesmo. Volto para essa tela aqui. E pronto. Beleza. Olha lá. Ah, aqui não pode nem ver, pode nem ver sombra d'água, cheiro d'água. Mentira. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora vamos para um outro cenário aqui. Vem comigo. Galera, a famosa pia. Né, pra você lavar a, sua, a, a louça que as paradas. Vamos simular aqui um jato direto forte aqui no relógio. Ó, vamos acender ele. Tá aceso. Deixa eu mudar aqui o papel de parede dele. Ó. Ó. ó. Tá vendo? Olha aí, galera, ó. Beleza? Sem dúvidas. Agora vamos voltar pro estúdio, vem comigo. Então voltamos aí, acabamos de desmistificar esse mito. Que não pode molhar o Xmart. Que? Xmart foi foda. Porra, Xmart foi foda, hein? E olha só, tá aqui, ó. Tá vendo? Bonitinho, até tá com a mini aqui aparecendo. Cadê? Outro papel de parede. Outro papel de parede. Vamos ver o menu. Olha o menu aqui, ó. Como é que tá? Tá vendo? Bonitinho. Funcionando tranquilamente, olha aí. Então, show de bola. Agora vamos à parte 2 dessa desmistificação, caraca, desse relógio aqui, dessa mentira que dizer, disseram aí no YouTube. Não sei se foi de maldade ou não, mas isso não vem ao caso. Agora vem comigo aqui no computador, na tela aqui. Quero te mostrar aqui uma coisa rapidinho, tá? Prometo, bem rapidinho. Fica aí, olha só. Essa aqui é a ficha técnica do iPhone 8 Plus. Percebe só, resistência à água pós-salpicos. Classificação IP67, segundo a norma iec é, 60529. Até 30 minutos, a profundidade máxima de 1 um metro. Então se você tem um 8+, plus aí, um 7+, plus e assim em diante, para cima, você pode mergulhar na piscina, tá? molhar ele, fazer o que você quiser, beleza? Desde que nunca tenha caído no chão, rachado o tela, trocado a frente e a traseira, beleza? Intacto. Novo ou semi-novo nunca tenha caído. Show de bola? Aí você pode mergulhar ele tranquilamente. Fora isso, não faça isso. Não pode perder o seu telefone, beleza? Agora a ficha técnica do X8, tá? Olha só. Informações do Smartwatch X8 Max. Você tem aqui, ó. Cadê? Tela principal 1.75, suporte Bluetooth, Bluetooth, bateria 200 mAh. A prova d'água. Sistema IP67. Tá vendo só? A prova d'água, sistema IP67. Então, galera, isso só me leva a crer que existe alguns vídeos no YouTube que você acaba vendo aí e que algumas pessoas, não sei se é conscientemente ou inconscientemente, ou acabam mentindo. Às vezes não é nem mentira, às vezes é somente uma falta de conhecimento. A pessoa não parou para poder é, ler o manual do, do aparelho, ler a ficha técnica, fazer comparações, entendeu? Então acabo aí arrastando um monte de gente para uma coisa que não é verdade. Morou? E aí acaba complicando um pouco a situação. Tem pessoas que ficam com medo de comprar alguma coisa porque acham que vai estragar e tal. Então, esse canal aqui é o canal Tecno. e aqui eu passo um unboxing, review, comparações, impressões e opiniões. E principalmente trazer a verdade para as pessoas que estão aqui me assistindo. Agora, se você quer comprar alguma coisa que você está com dúvida, pesquisa mais, tá? Leia mais algum tipo de.. É, Manual, é, ficha técnica, comparações. Veja mais de um vídeo para você poder comprar alguma coisa com segurança, beleza? E falar em comprar se você se interessou no, no Smartwatch Watch X8 Max, que é esse aqui, tá? É, o link dele está tá na descrição, aqui embaixo. Você pode clicar ali e pode ter acesso à mesma loja que eu comprei. Lembrando que tem que ser original, tá? Não vai comprar ele é, em algum outro site que, que não seja seguro, tá legal? Se você quiser comprar uma loja aí, você vai estar bem servido de um equipamento, de um relógio bom, tá? com confiança, pode ir com garantia. Isso é interessante também. Beleza? Fico por aqui nesse vídeo. Então, eu acho que eu consegui desmistificar bastante coisa nesse vídeo aqui, né? Quebrar alguns paradigmas mentirosos que rolou pela, pelo YouTube aí. Tá rolando até o dia de hoje, né? Infelizmente. Mas se você curtiu esse vídeo aqui e curtiu também aí o conteúdo, peço que você humildemente aí se inscreva no canal para ajudar o canal a continuar trazendo vídeos como esse aqui também, beleza? E não esquece de dar o um like nesse vídeo para a máquina aqui, essa máquina louca, <risos> entender que o vídeo é um vídeo bom, um vídeo relevante, e dá para mais pessoas aí também, show de bola? Se você curtiu esse vídeo mesmo e quer receber mais vídeos como esse aqui, não esquece também de ativar as notificações aqui do canal, porque assim que sair vídeo novo, você vai receber aí de primeira mão no seu celular ou no seu computador. Toda semana aqui no canal eu trago unboxing, review, enfim, a cacetada toda que você já viu que eu trago aqui nesse canal, beleza? Tamo junto, um beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu, fui que fui!